E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você E não sei se aconteceu com você, mas se aconteceu com alguém próximo a você Provavelmente você deve ter ouvido falar que aconteceram alguns bloqueios no B2W Marketplace Então vamos falar sobre isso Em uma ação, né, é, acredito que entre o jurídico e né, a parte de compliance e as marcas envolvidas, tá bom? B2W Marketplace acabou bloqueando alguns vendedores, certo? O que a gente tem orientado? A gente não tem informação é, profunda sobre isso, tá bom? Tem alguns casos que aconteceram também com mentorados nossos. Eles listam por um e-mail, então procure esse e-mail se você foi bloqueado. Tem quais marcas que é, eles estão querendo saber se você está vendendo essas marcas e se você pode vender essa marca. Né? Então, aconteceu de puxar até anúncios inativos, então anúncios que já não tinham mais estoque, também foram considerados para isso. Mas o que a gente tem orientado é que você solicite ao seu distribuidor ou ao fabricante a quem... Lhe revende esses produtos, né? De quem você compra esses produtos, uma autorização para comercializar esses produtos dentro do portal do B2W Marketplace. Isso eu acredito que é um combate a grandes produtos falsificados e muitos produtos que às vezes não têm origem declarada. Tá? Fica difícil, na minha visão, de conseguirem mensurar e de conseguir ser muito assertivo. Na, na empresa que pode ou que não pode, dada a quantidade de sellers. A gente ficou sabendo dessa ação em perfume e nós ficamos sabendo dessa ação em cosmético. Diversas marcas tá, de Cosmético, diversas marcas de perfume. Então o que eu recomendo é que você solicite a quem te vende esse produto a permissão de comercializar esse produto dentro do B2W Marketplace. Não tem uma outra instrução, você vai responder né, o e-mail que você recebeu com essa autorização, vai abrir chamado com essa autorização... Se quiser fazer um reforço, faz um reforço via direct no, no Instagram do B2W Marketplace com o chamado também, para que você possa voltar a comercializar. É importante que o fornecedor de quem você compra também tenha a permissão de vender esses produtos se ele não for diretamente fabricante. Se ele for um distribuidor, ele é um distribuidor oficial da marca, ele realmente compra esses produtos de uma forma oficial e legal. Tá bom? Então, não tô aqui para julgar certo ou errado, tô aqui para te passar um caminho para que você possa executar dentro do seu negócio. Um grande abraço e valeu.